Oi. Você, Ai meu Deus! Não sei agora, porque você está falando do nós estamos aqui com mais um vídeo e hoje, de novo, de mais uma parte de Les of Fear. Sim, eu vou zerar esse jogo. Ai meu Deus do céu! Eu não. Parei. Ah, não mais. Eu comendo. ignore Tá bom, eu ignoro você. Eita. Ignora. Ai que bonitinho. Eita. Eu, a menininha, a Verusca, odeia o papai. Desculpa se eu comi suas batatinhas ah, Referência Ninguém vai entender Delirante Egoísta Bêbado Verusca Verusca, meu amor Ih, trancou aqui seria um cavalo. Eu matei o cachorro? Ai, meu Deus. Vamos cantar uma música. Ai meu Deus! Que o que é isso? Espere, que dia é hoje? Wait. It? É domingo? You mean I... Quer dizer que... Oh. Well, Por que você não veio me, get... me pegar? God, damn it. You know Caramba, você sabe como eu fico quando estou entretido com o trabalho? Eu esqueci o aniversário da minha filha. Ai oh, meu Deus, eu vou chorar. Eu vou chorar, gente. Papai, você comeu minhas batatinhas. Eu chorei. Elas eram minhas. Papai, se você me ama mesmo. Ah. Guia de casamento. Espero inesperado. Dia das paternidade. Peço agora receba gratuito conjunto. É, né? foda-se. Uh, toque inspirado Uma foto da, da minha mulher grávida ah. Vocês são ah, ah, ah, ah, As minhas melhores Ai meu deus ursinho. Vocês são ah, ah, ah, ah, As minhas melhores amigas Nesse mundo ah, ah, ah, ah, as melhores amigas nesse mundo. Pode acreditar, ah, ah, ah, que eu estou falando de vocês duas. E você, Jake? Eu vou cantar uma canção pra você e me recuso que ela seja falsa. Eu tô com medo! Ah! Oh. O sapatinho dela. Nossa, você acabou de comprar metais Deus, da loja. Honey, you don't even know você nem sabe se ainda é um menino ou menina. ou menina. Bom, aqui parece que ele estava bem ainda, porque ele não brigou com ela, né? O cara tá tipo. Estou avistando o um noob. Barulhinho. Por que que tá piscando? Ok, né? Eu lembro dessa parte. Gente, dica. Não olhem pro espelho. Eu já sabia. Como assim? Como assim? É chaves, olha lá, ó. Ai, ah. <risos> ah, é melhor. Rato piolento. Careca. Por que é um monte de coisa com rato, velho? O criador desse jogo deu ratos. Eu sei que tem uma infestação na casa. Foguinho, e a casa queimando? Oh. Ali que demais, gente. Os criadores desse jogo são, gente. Os criadores desse jogo são sensacionais. Não tô exagerando em falar isso. Ah, tô pegando as pecinhas, porque, gente, é absurdo. O, os caras eles sabem criar cada. Eles sabem criar cada ambientação de terror, mano. É lindo demais. Ai, meu Deus, é pra mim jogar? Tá, não Ah! Você me derrotou de novo. Às vezes eu pergunto por vezes eu porque eu ainda, por eu ainda me importo. Good <risos> thing que não apostamos nessa. <risos> o que? O que? É Olha o reflexo. Ai gente, esse jogo é bonito demais. Bom, parece que minha filha ganhava de mim bastante no Xadrez, eu deixava ela ganhar. Eu não vou pra lá. Não vou. Carregou? Carregou o jogo? Carregou? Decidiu carregar. Berusca. Oi. Você. Ai meu Deus! Não queria falar com ele mesmo. Tá achando que é quem? Ficar falando das minhas costas, seu se recalque? O calor, eu tô arrepiado, velho. Gente, tem coisa demais de criança aqui, na boa. Em filme de terror, eu não odeio, eu odeio criança, velho. Eu amo criança, mas eu odeio criança. Em filme de terror. Vai se fuder. Ah, meu Deus! Ele está sendo abduzido. Jack! Não, o nome dele é Mig. Miggy! universo de lápis que demais acabou ai meu deus gente que, que foi isso ai meu deus Berusca, vem aqui que eu vou te dar uns tapas na boca. Aí, aí, carrega o mapa. Eita, não conheço essa sala. Que isso? Tem uma boneca ali. Ai, não. curtina não. Oi, gente. Oi. Curtindo não. Eu tô vendo barulho do meu PC. Eita! Vai amiguinha, quer brincar? Mentira. Gente, o que está acontecendo aqui? Ai! Ai, eu tô arrepiando tudo. Ai, meu Deus. Ai, essa aqui tá fritando, velho. Tá fritando. Ai, meu Deus. Isso é que acontece quando você vai numa balada e frita muito. Eita! Perusca. Verusca minha filha! Volta aqui! Verusca! Verusca! Verusca! Para de correr de mim, Verusca! Verusca! Enfia no seu cu também, então. Mano, essa foi a melhor, vai tipo aqui <risos> <risos> que nada. Será que vai repetir essa cena? Melhor cena, velho. Não quero mais não direita. Aqui ah, lindo, gente. O bebê do Satã. А-а-а! Choque. Ah, embora. Ai, mais bonito. mais bonito. Eu quis dizer mais feio. Ai, vem aqui, vambora. Vambora. Aí travou. Virusca. Não, mentira gente, essa parte eu já passei, essa aqui já, eu sei por causa do, do jogo. O, na... Ai como é que se diz, quando ele tava para acesso antecipado, tinha essa, essa cena eu lembro, se, se vocês querem ver o vídeo depois, olha lá, mas aproveitem aí ó, é demais essa parte, se eles não mudaram, né? Você vai ver a menina curtidora de rock. Olha lá, ela tá curtindo rock. Rock pesado. Mamãe, todo mundo feliz? Papai do mal e mamãe doente eu triste. Ih, esses desenhos são novos. Papai é do mal e eu muito triste. Silêncio, bebezinho. A noite estremece. Estrelas esmoecem. O quarto escurece. Ai, meu Deus. Mamãe costumava vir te nenar. Eu acho que não mudaram, não. Onde ela está, não sei te falar. A gente abre e tem um neném aqui. Ah não. Agora a gente vai pegar outro pincel, né? É isso aí. This was a brush. Esse era um pincel especial. Like brush, como um pincel different. de crina de cavalo, mas diferente. Naquela altura eu hesitei. Really isso vai works. funcionar mesmo? Foda-se. Eu estava no mesmo caminho besides, e, aliás, como eu like pudesse simplesmente colocar de volta e esquecer tudo. Porra, ranquei o cabelo da minha filha. Olha que lindo. Pensou? Sua filha tá com um a de cavalo. Olha o meu cabelo. Peraí. Ai. Olhos. Vamos continuar o nosso nosso desenho. Tem alguma coisa aqui? Ai, que lindo. Ou se mandaram alguma coisinha pra nós? Não, aqui é o nosso diário bem louco: nada, nada, nada, nada. Vamos continuar o nosso desenho. Bonitão, hein? Ó, oh, gente, já tinha salas novas, mas o, o jogo... Tipo, teve salas novas que eu não conhecia, teve algumas que eu já conhecia, que, tanto que eu falo quando eu conheço. O jogo terminou nesse pincel. Esses dois aqui são inéditos, que é do, do gameplay. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Deem like, favoritos, inscrevam no canal, compartilhe o vídeo. Não se esqueçam de comentar o que vocês estão achando da série, tá? Se vocês querem que eu jogue outra série, outro negócio, só comentar aí, por favor. Compartilhem, tá? Dá aquela compartilhada bem linda. Curtir assim no Twitter. Hashtag AmoxLindo, Lindo, tá? <risos> Zoeira. Mas então até o próximo vídeo, gente. Então, pessoal. Falou. Fora de alcance. Não sei ah! agora.